né Clé? Já tomamos ali um sorvetinho, agora vamos seguir em frente, né? É o Everton. É isso aí. <risos> <risos> ah, bora passar o, no rio bem por aqui, ó. Estamos aqui saindo do rio da Vem Conceição. Tá. Olha só a prainha ali, ó. Tá animado o negócio aqui, não tá? Ó. Bora por aqui, ver, bora ver onde é que tá essa estrada, vai. É. <risos> Oi? Vai é. isso. Olha. É. Pois é, pessoal. Estamos aqui saindo de Rio da Conceição e nós vamos agora pra. Ih, esqueci o nome. Dianópolis. Estamos aqui só passando aqui mesmo pra. Pra ver aqui como que é, o que funciona os esquemas é bem animado aqui praia interditada Até que está perdendo porque a gente já vai informar que a água está fora é Não vai nem gastar na bosta. Eu não lembro se nós viemos foi por ali ou foi por aqui. Foi por ali, né? Mesmo. É que essa aqui é a principal. Nada não, não pode entender não, ah. eu acho que... eu acho que a Cleia tava falando das meninas. Só pode. Falou não sei o que aí, eu não entendi, perguntei o que foi ela não disse nada. O que mesmo hein, Cleia, que tu tava falando? Mangando dos outros. Ah tá, é porque eu ouvi eles falando aqui. Porque tu tava falando das meninas mesmo. É. eu ouvi. Uhum. Falou fora, falou fora. Pouco, <risos> Eu ouvi, eles falaram aqui, ó. Eles falaram. E esses que falando aí, falar, falar, falar. Não <risos> A Ginásio Poliesportivo Esportivo Júnior de França Silva. Galera, daqui 25 quilômetros é Dianópolis. Chegando em Dianópolis já. É um tiro. <risos> que procurar onde que é a casa da minha irmã aqui. Deixa eu ligar o GPS bem aqui, né, mecla? Também segura o celular para não cair. Tá, oi, já estamos aqui em Dianópolis, passando aqui por essa ruinha isolada de Dianópolis. Olha, tem até um boizinho ali, ó <risos> Aí ali tem outra avenida Principal ali Em outro vídeo a gente mostra lá, né? ain certo. Ja. Mm -hmm. Oi. Ainda certo, né? ai meu clonão tem que acompanhando ó né É isso aí pessoal, Para vocês não aprenderem onde é a casa, eu vou finalizar o vídeo aqui. Esse vídeo vindo de Rio da Conceição até Dianópolis. Porque senão o povo vai aprender onde é a casa, né? É. <risos>